Aquele dia que a gente está extremamente irritado, nervoso, como será que a gente faz para voltar ao nosso centro? Oi, eu sou a Lígia Costa, idealizadora do TGI Today, e tô aqui com a Malu Fuchsuber, que é especialista em meditação, e hoje a gente vai falar sobre o que fazer, Malu, quando a gente acorda ou alguma situação que acontece no nosso dia-a-dia -dia, que é muito frequente, que faz com que a gente realmente saia do eixo, deixa a gente extremamente nervoso, irritado e a gente não consegue controlar? Será que a técnica e a ferramenta de meditação pode ajudar nesses momentos antes que a gente faça alguma bobagem? <risos> com certeza né e o mais interessante é que normalmente as pessoas que conseguem apertar esse botãozinho da gente são as pessoas mais amadas né as mais Isso. próximas as mais queridas então a gente realmente precisa a gente ó agride quem a gente mais besteira. gosta a gente precisa acessar alguma coisa, né? E aí é que eu falo do meu kit de supervivência, sabe? Porque eu acho que... Não é kit de sobrevivência? Não, não é porque a gente, na verdade, não veio aqui para sobreviver. Nós vivemos aqui para superviver, né? Superviver. E quando a gente fica reagindo às situações, nós estamos sobrevivendo. Nos relacionando no nível de sobrevivência, né? Então, para que a gente consiga mudar isso e passar para o nosso estado de supervivência, é, a respiração é o caminho, é sempre, eu sempre penso assim, é, se eu sair do meu centro, para eu voltar pro meu centro, eu tenho que me aterrar. Então, meus dois pés no chão, na hora, tipo, assim, se tiver, bota os pés no chão e sente como se o seu pé estivesse criando raízes para dentro da terra. E aí você já descarregou aquela ira que veio, né? E aí, a segunda coisa é parar e respirar, uma respiração bem profunda. Pega todo o ar que você conseguir achar em volta de você, puxa pra dentro. E quando soltar, solta fazendo um bico assim, ó... Mesmo que você fique parecendo um pouquinho doida. Mesmo que eu estiver na frente do meu chefe, do meu marido, da, da família, filhos, é isso que eu tenho que fazer. Olha, se bem, Ou eu você vou pro faz. banheiro e... Ou então, na hora, você só fecha o olho e faz uma respiração profunda, mais discreta. Antes de dar a resposta. Antes de dar a resposta. Isso é importantíssimo. Porque na hora que aperta o botão, o seu impulso é falar uma besteira. E depois você se arrepende. Tá? E aí, assim, vamos lá. Apertou o botão, eu senti... Que eu tô a terra. Aí eu respira. paro, respiro antes de dar resposta. Porque se eu der a resposta, já era. Isso. Tem que ser antes de dar. Todo mundo já ouviu falar, né? O famoso conte até três. <risos> né? Tipo assim, tá nervoso? Fecha os olhos e conte até três. É mais ou menos isso, porque o contar até três é exatamente o tempo de você fazer respirações mais conscientes. E quando você faz respirações conscientes rapidamente você tá conseguindo acionar outra química dentro de você e aí vem aí aquele chuveirinho de bênçãos em cima daquela raiva toda e vai lavando, lavando e aí você vai voltando para o seu centro, você volta para o momento presente bacana, e fica bem, né? Muito Ou bom. seja, mesmo que a raiva não tenha passado todo dia, pelo menos você consegue responder e não mais reagir. Eu acho que esse é o grande lance que você pode usar na respiração a seu favor. Ótimo, muito bom. bom. Uhum. Então a gente vai Maravilha. terminar contando até três. Isso. Pé no chão. Isso, terra e respira. Muito, muito bom. bom. <risos>